Alisson, é, eu passei para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Era um concurso, foi um concurso realizado em 2018, que tinha uma vaga para psicólogo e eu passei nessa nessa vaga para, para psicólogo, né, em primeiro lugar. Como motivos assim, né, é, que eu escolhi esse concurso, eu posso citar a proximidade entre a Aracaju, né, que é onde eu trabalho atualmente, e Salvador, e também pelo fato de ser um trabalho com psicologia clínica, né, que era algo que eu já buscava. Então, esses dois motivos foram determinantes. A banca foi a Fundação Carlos Chagas, foi a primeira vez que eu fiz um concurso dessa, com essa banca. Já tinha experiências anteriores com a, a Fundação Getúlio Vargas, né? já tinha feito uns três concursos da FGV e gostei muito da cobrança da, da FCC, né? a forma como a banca cobra, foi uma experiência muito boa. Bom, contando um pouco da minha história, né? é, um pouco da, da vivência que eu tive com os concursos, eu comecei a... a a fazer as provas de concurso é, no final de da minha graduação mais ou menos e no final que aconteceu mais ou menos no final de 2013 e início de 2014 também eu fiz várias provas de concurso né, provas tanto é, bem concorridas quanto também é, provas de pequenos municípios então eu fiz uma sequência de concursos nessa época, só que os resultados não foram bons. Né? Tanto nos concursos grandes quanto no, nos pequenos eu não acabei não indo bem. Assim, eu lembro até de um fato, um concurso que eu fiz para a Marinha, para psicólogo da Marinha. Eles costumam cobrar né, uma lista bastante grande de, de bibliografia, né, diversos livros. Então, eu lembro de ter comprado todos e ter estudado bastante assim, para esse concurso, mas estudava de maneira bem desorganizada. Né, é, fazia resumos super extensos que, na hora, acabava que não, não dava para nem ler né, os resumos que eu fiz. também pegava os cadernos que eu que eu é, utilizei na graduação para poder estudar eu fui percebendo que isso daí não estava trazendo resultado nenhum assim tava o resultado não estava muito bom fiquei um período sem sem fazer concursos passei num, num, numa proposta de trabalho na iniciativa privada também comecei a atender na clínica então eu fiquei um tempo sem é, sem fazer provas e aí voltei a estudar para concursos em 2017. Resolvi fazer um curso online e treinar também para concursos que não, não eram específicos da área de psicologia, né? fazer esses, esses concursos para treinar e também para começar a mudar um pouco minha forma de estudar e ver como seria é, fazer um curso online, né? que eu até então nunca tinha feito. Então, eu fiz a primeira prova, é, depois que, que eu tomei essa decisão, foi a de oficial do Corpo de Bombeiros, que aconteceu em 2017. É, foi um, uma, um edital muito extenso, muito conteúdo. Eu nunca tinha entrado em contato com, com as matérias de Direito. Né? Então, eu tive que estudar Direito Administrativo, Constitucional, é, tinha é, direito penal, direito processual penal, é, também cobrava matemática, química, física, de maneira aprofundadas, que eram matérias que eu não, não estudava há um tempo. Eu tive três meses de preparação para esse concurso, é, fiz um curso bom né, online, só que não deu para aprender tanto conteúdo assim. Eu acabei indo bem na, na matéria de direito, o que me surpreendeu. Só que não fui bem em Química, Física e Matemática. Eram 17 vagas apenas e eu fiquei é, mais ou menos na posição 125, entre 125 e 130. Eu acabei avaliando esse resultado como um resultado positivo, apesar de eu não ter sido desclassificado, porque tinham muitos concorrentes. Eram mais de mil e também é, porque eu vi que já em 2016 o governador já estava falando sobre a possibilidade de abrir esse concurso. Então os cursos preparatórios já estavam fazendo, já, já estavam preparando, já, já tinha turmas já abertas. Então quem estava interessado mesmo nesse concurso estava estudando há bastante tempo. Né? E eu acabei estudando depois que o edital estava aberto. E para mim, eu não, faz, eu não tinha noção é, desse universo assim, de concursos, né? desse contexto. Então eu não sabia que é, sobre os processos de tramitação de um concurso, né? que antes de sair o edital tem o processo de autorização, por exemplo, que muita gente já começa a estudar antes do edital sair... Então eu fui com, começando a conhecer esse contexto e fui percebendo que o que eu fazia antes de estudar apenas quando o edital saía me deixava com uma desvantagem muito grande, porque geralmente com curso tem uma grande quantidade de, de conteúdos a ser cobrado. E outra coisa que eu percebi também, que antes eu estudava apenas para psicologia. E eu fui percebendo que era necessário estudar todas as matérias, por mais que elas tenham um peso menor em alguns concursos, é, eu fui percebendo que acaba sendo o diferencial né? o, a pontuação que que a gente faz em outras matérias. Então eu comecei a incluir é, essas matérias num planejamento, percebendo que a, a forma como eu estudava na faculdade não dá não dava conta de, de estudar é, de utilizar essa mesma forma para estudar para um concurso público porque na, na faculdade a gente vai fazer em comparação né com o um concurso a quantidade de de conteúdos é muito pequena para uma é, quando tem uma prova, é, em um concurso, é, é muito conteúdo, então são formas muito diferentes de preparação. Né? É necessário se preparar de, de maneira bem diferente. A partir desse, é, desse concurso do Corpo de Bombeiros, eu fui percebendo o que eu precisava mudar em termos de preparação e não parei de estudar. Foi aí que apareceu o concurso do Ministério Público, esse especificamente para psicólogo. Eu fiz esse concurso, fiquei em vigésimo. Dessa vez eu fiquei como é, entre os classificados, só que bem longe das vagas. Eram duas vagas e eu fiquei em vigésimo. Eu sabia que não não haveria possibilidade, eu, é, seria muito difícil ser chamado. Mas eu fiquei feliz com o resultado e com o progresso que eu estava tendo. Quer dizer, eu comecei a ver os concursos e a forma de preparação, não de maneira pontual, a partir do momento que saía um, é, cada edital, mas como um, um processo. Eu fui percebendo que eu, eu no primeiro não fui nem classificado, no segundo aí eu já fui classificado, já passei por todas as etapas, minha redação foi corrigida, que era a segunda etapa, aí a terceira etapa foi a prova de títulos, então passei por todas as etapas do concurso e fiquei em vigésimo. Continuei estudar, né? continuei estudando e foi quando abri o concurso para a Câmara Municipal de Salvador, era um concurso que, que não tinha um cargo específico para psicólogo, mas tinha um cargo de gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento, que foi o cargo para o qual eu prestei o, o concurso, que poderia, pra, assim, é, poderia se candidatar a profissionais é, psicólogos, é, pedagogos, assistentes sociais. Então, todos esses poderiam concorrer a essa vaga. Aliás, era, era cadastro reserva, não tinha nenhuma vaga. Mas eu resolvi fazer esse para continuar, inclusive, a estudar. Eram conteúdos bem novos. Eu nunca tinha feito um concurso específico para a área de gestão de pessoas. Então eu tive que me debruçar sobre conteúdos novos. Mas só que eu tive um, um, um período de estudo maior. Eu fiquei mais tempo me dedicando e tinha menos conteúdos que os concursos anteriores e foi uma prova que eu consegui ficar em primeiro lugar empatado e por critério de desempate né porque eu, eu acertei mais questões gerais e a outra pessoa acertou mais questões específicas eu fui para segundo lugar e foi um resultado que eu comemorei bastante apesar de ainda não terem chamado nem o primeiro lugar né é, cadastro reserva, então pode ser que, que eles nem chamem, né? A, a gente não sabe. Só que foi um, um, um resultado assim muito, é, eu fiquei muito feliz com esse resultado e comemorei bastante, justamente porque eu estava vendo o progresso, né? Dentro desse processo e, e desse planejamento que eu fiz é, para para os concursos. E quando eu fiz a prova da Câmara de Salvador já estava aberto o edital da Assembleia de Sergipe. Então eu tirei uns dois dias para descansar. No terceiro dia eu fiz o, um planejamento e no quarto dia já comecei a estudar. E aí era um, também era um edital super extenso. Eu tive que fazer algumas escolhas, eu tive que focar em alguns conteúdos que eu avaliava como é, mais importantes para aquela prova. Né? Fiz algumas apostas e me dediquei e consegui passar em, em primeiro lugar. E esse concurso da Assembleia de Sergipe é, tinha uma vaga, né, então eu eu fui nomeado agora em 2019 e entrei já em exercício e estou trabalhando lá em, em Aracaju. Assim, a forma que eu utilizei para focar nesse concurso, é nesses concursos, né, é, assim, como não parar de, de estudar e, e continuar é, se dedicando, é, eu, eu acredito que foi pelo planejamento que eu realizei, é, em que eu vi que os, os resultados ruins faziam parte de um processo que eu poderia aprender com esses, esses resultados ruins. Eu fazia a prova, eu depois corrigia a prova, via não só os conteúdos que eu errei, mas a forma como eu fiz a prova, como, como foi, eu, tive, eu fiquei nervoso na hora de fazer a prova, eu, eu teve uma fluidez, eu consegui fluir na prova tranquilamente, quer dizer, eu fazia uma avaliação completa assim de como, como foi a, a minha interação com, com a prova. E aí os resultados ruins que surgiam é, eu via isso como um processo, né? como parte de um processo e foi a partir do momento que eu fiz esse planejamento a longo prazo que eu fui percebendo aí o quanto eu poderia aprender com esses erros e ir melhorando. Então eu fiz um planejamento de estudos. Também é importante é, fazer um planejamento financeiro porque esse planejamento a ajuda a, a cobrir os custos da, é, do concurso, né, do, de, da, do processo de fazer concursos, porque existem diversos gastos né, e, e é preciso levar isso em consideração. E é importante também, um fator bem importante, que é conversar com, com a família, né, falar sobre esse momento que, que você estará se dedicando para o concurso, então eu fiz isso, né, conversei com minha família, então o apoio da família também é, foi bastante importante para que eu não perdesse o foco nesses estudos. Valeu muito a pena, assim, Alisson é, O momento de estudo para concurso, assim, envolve muito esforço, né, muita... A abdicação de alguns prazeres imediatos para buscar uma satisfação assim, mais a longo prazo. Né? É, eu tive que deixar de, de fazer muitas coisas que, que eu gosto. Por isso que é, eu falei né, que é importante conversar é, com a família, com a namorada, o namorado. Enfim, é importante ter essa conversa justamente porque quem está assim principalmente depois que o edital está aberto que está estudando para concurso às vezes não vai sair num final de semana né? às vezes vai ter que escolher entre é, uma confraternização e deixar de ir para outra é lógico que é importante ter é, algum prazer né algum alguns momentos de diversão durante o processo de estudos mas é preciso abdicar de muita coisa. Então, é, foi um momento assim, de muito esforço. E agora, é lógico, depois que, que a gente atinge o, o objetivo, é, dá uma tranquilidade, né, dá um, um bem-estar. Eu penso que, que valeu muito a pena é, todo aquele esforço. Também, assim... Além desse momento de estudos, né, é, antes disso eu estava num contexto de trabalho um pouco instável. Né? E agora, né, fazendo a, a comparação com agora, é, eu me sinto desempenhando uma tarefa que eu, que eu gosto, né, que, eu, que eu lutei para conseguir, num contexto mais estável. Né? E isso daí me traz... Um, uma, um, uma tranquilidade para poder desempenhar a minha tarefa e é algo que eu estou gostando muito. Bom, passou, aí trabalha, né? É importante considerar isso, né? Porque quando a gente estuda, né? A gente entra em contato com diversos conteúdos e nem todos esses conteúdos vão ser utilizados Ali na prática profissional, então é importante não ficar apenas com as informações da descrição do cargo. É importante olhar, é, pesquisar né, na instituição, ligar para a instituição, é, tentar ver de repente conversar com algum servidor para buscar mais informações sobre a, aquela tarefa a ser desempenhada, justamente para que não ocorra a situação. De, de repente é, passar num concurso e aí chegar e não se identificar muito com a, com a tarefa é, a ser desempenhada, né? Isso daí é importante tanto para a própria pessoa, né, de, em se sentir bem com aquilo que faz, como também para a qualidade do serviço público. E na instituição que eu estou que eu trabalhando, trabalhando na né, Assembleia Legislativa, eu estou fazendo a, a atividade de psicologia clínica. Né, eu atuo na área de saúde da Assembleia é, Legislativa. E é uma atividade que eu já é, me identificava, que eu que eu desempenhava, eu tinha alguma experiência, e é, foi uma das coisas que me motivou a estudar para esse concurso. Foi justamente... Saber que lá eu, eu iria desempenhar é, essa tarefa, então pesquisar sobre, sobre a, o cargo foi muito importante para mim. Bom, para fazer minhas considerações finais, eu gostaria de contar né, um, é, uma situação que me trouxe uma desmotivação e também uma, como eu me motivei a partir disso. Nos concursos ali que eu falei né, em 2013 e 2014 é que eu não tive bons é, resultados eu fui pensando que eram poucas vagas né geralmente abria concurso com uma vaga, duas vagas eu sempre é, começava a estudar depois do edital aberto, e aí, parava e surgia outro concurso, mais uma vaga. Isso foi me desanimando porque eu comecei a pensar que o fator sorte contava muito mais nessa preparação. Eu busquei ampliar a minha perspectiva em termos de, assim, antes eu buscava sempre concursos, principalmente na, na área de, de saúde, principalmente SUS e, e em regiões aqui, né, eles, da, assim, próximas de onde eu morava. Depois, é, eu resolvi buscar outras áreas, pesquisar sobre outras áreas é, e também sobre possibilidades de é, outras regiões, de, é, de morar em outras regiões. Foi aí que eu conheci, por exemplo, o contexto legislativo que é onde eu estou atuando agora. E aí, atualmente, eu desempenho uma tarefa, né, uma a psicologia clínica, nesse contexto legislativo, que antes era algo que eu não, nem imaginava que existia esse cargo. Então, pode ter áreas é, que não foram abordadas na faculdade, poucas pessoas sabem, então é importante pesquisar é, e não só, por exemplo, a psicologia clínica, a psicologia jurídica, é importante pesquisar os contextos, né, de, de atuação, por exemplo, a saúde, assistência social, o poder legislativo, né, às vezes dentro do poder legislativo tem um, um é, concursos para para para o, o cargo de psicologia organizacional e também é, na mesma instituição, para psicologia clínica. Então, pesquisar é, e, e buscar ampliar um pouco mais é, essas, essa perspectiva de, de, de atuação, é, pelo menos para mim isso foi muito importante. E a partir do momento que eu fiz isso, e que eu fiz um planejamento para fazer diversos concursos seguidos e não parar de estudar, eu fui percebendo que em 2017 2018 foram aparecendo diversos concursos. Um tinha duas vagas, o outro, um. de repente, surgiu um com três, com quatro. E aí, se você vai fazendo vários concursos, mesmo com essas poucas quantidades de vaga, é, se você somar todas elas, dá bastante vaga. Então, foi a par partir disso que eu comecei, que eu voltei a me motivar eu fiquei pensando, bom, se eu fizer um planejamento, fizer bastante concurso, eu vou concorrer, de repente, ao invés de uma vaga apenas, eu vou concorrer para 20 vagas, né, 25 vagas. Então, eu, eu comecei a me motivar a partir disso, de fazer bastante é, prova de concurso para poder ter cada vez mais chances. Então... Essa é, um, é, um, é uma dica né, com base na minha é, vivência que eu, que eu, que eu dou. É, também, para mim, foi muito importante fazer um planejamento, então investir em um bom planejamento, algo que pode mudar né, ao longo a, da preparação. Por exemplo, antes na prova a, é, que eu fiz para o oficial do Corpo de Bombeiros, eu fazia muito resumo escrito que na verdade parecia muito, é, não, não era uma síntese, era, era, um, era, um muito, era muito conteúdo e acabava que ficava um monte de papel, é, às vezes eu não conseguia retomar esses, esses estudos, né, esse, esses resumos e era bem disfuncional, eu perdia bastante tempo fazendo esse, esse material e, era, e deixava o estudo muito cansativo. E a part... eu fui aprimorando isso, é, fui mudando a forma de estudar, até chegar, por exemplo, na, na lese, eu não usei uma folha de papel. Né? Eu fiz todo o estudo no computador. Então isso, para mim, foi algo que me organizou bastante. É, eu economizei bastante tempo né, é, de preparação e esforço. Eu, eu me sentia assim ao longo dos dias eu não me sentia tão cansado quanto antes, então isso foi muito bom para mim, porque antes eu chegava para fazer a prova extremamente esgotado, e, e, e nas outras provas, quando eu mudei a forma de preparação, é, eu chegava na prova disposto e querendo fazer a prova, motivado para fazer a prova, então a, o planejamento de estudos e, e, e ir aprimorando cada vez mais esse, esse, esse estudo é algo que eu, a, que eu dou é, como dica. E também é, o planejamento financeiro, né? é, se organizar financeiramente para esses custos, né? que, que, que é fazer é, concurso como eu falei anteriormente, conversar com, com a família sobre esse momento é, em que você vai estar tá com, com muita energia investida para estudar, é, também conversar com amigos, com pessoas próximas, para poder fazer com que elas é, compreendem, né, ou compreendam a sua situação e utilizar também bons materiais de estudo. Eu acho que que isso é, é fundamental. Uma coisa que me ajudou muito também é, foi buscar relatos de outras pessoas que vivenciaram esse processo, é, assistir entrevistas, conversar com as pessoas, é, pegar dicas né, de, de diferentes pessoas. É, é, é bastante interessante. Então... São essas ah, as dicas né, que, que eu dou, ah, é, espero que, que elas sejam aproveitadas, é, agradeço a Alison também por, por ter sido bem solícito quando é, busquei para tirar algumas dúvidas, desejo bons estudos né, aos colegas que estão aí nessa, nesse momento de preparação é, para os concursos. Qualquer dúvida, pode pegar meu contato por meio de Alisson, que eu, que eu posso tirar essas dúvidas.